Bem, agora chegou a sua vez, gata. Vamos lá, meninas. Você que está aí. Mulher. Bem, eu fiquei estudando alguns melismas e achei algumas opções muito legais. E entre elas encontrei um. Ele não é muito simples quando você escuta, mas eu falei assim, ah, elas vão gostar. Então a gente vai para um melismo agora, que é para você, gatona, que tem 25 notas. Ai, ai, ai bem não, não esqueça que você tem ali também o seu tecladinho virtual que você pode usar esse teclado para você conferir essas notinhas às vezes até por mera curiosidade bem esse melisma que encanta é a Jasmine Sullivan ela cantou isso há muito tempo atrás num musical chamado The Wiz é um melisma muito bonito e assim ela tinha acho que se eu não me engano 11 anos de idade e ela fez isso muito, de uma forma muito natural. Mas como você já viu na introdução, a gente, que eu, que eu bati aquele papo com você, é, existe sim uma forma de você começar a praticar e, e uma técnica realmente que pode te levar a fazer um melisma tão bom quanto a jasmine vai fazer neste áudio que você vai escutar agora. Então vamos escutar a Jasmine. Vamos lá! <tos> Ai, ai, ai. Vamos escutar mais uma vez, porque esse merece. Então, vamos lá, Jasmine. Ok. Deu para ter uma ideia de que é um melisma realmente que não é muito simples. Então, é, o grande segredo é dividir esse melisma em grupos, em grupos de notas. E essas notas têm que ser, em primeiro plano, executadas de uma forma bem lenta, sem se preocupar com o fonema ou com a letra que está sendo cantada, que no caso dessa música é to find. Essa é a frasezinha que nós vamos fazer no final, tá? que é a música da música Home. Então é to find, tá? encontrar. Então é esse o fonema que a frasezinha que a gente vai usar depois. Mas nós vamos então esse, esse melisma está dividido em cinco grupos, sendo que o primeiro é ta ta ta ta. Então quatro notinhas nós temos nesse primeiro grupo. Ta ta ta ta. Quatro notas novamente. Ta ta ta ta. Ok? Faz mais uma vez comigo. Ta, ta, ta, ta. Ok? Temos o primeiro grupo de notas. Nosso segundo grupo tem seis notas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Segundo grupo novamente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Novamente faz comigo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mais uma para fixar. Ta ta ta ta ta. Agora a gente faz o primeiro e o segundo unidos. Ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta. Novamente. Ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta. Mais uma vez juntas. ta ta ta ta. Da, da, da, da, da. Vamos, então, para o terceiro grupo, que são mais quatro notas. ta. Comigo. ta. Novamente. Da, da, da, da. Vamos fazer primeiro, segundo e terceiro grupo de notas. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta os três grupos juntos ta ta ta ta ta ta ta ta ta mais uma vez juntas ta ta ta ta ta ta ta ta ok então temos aí três grupos já já temos uma sequência boa de notas. O quarto grupo é o mesmo que o terceiro. Nós vamos repetir essa mesma sequência de notas, que é ta ta ta ta ta ta ta. Faz comigo. Ta ta ta ta. Vamos fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto grupos. Vamos lá desde o primeiro.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 Tá, tá, tá, tá. Tá, tá, tá, tá. Ok? Agora a gente vai para o nosso último grupo de notas. Que tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo, não. São sete notas. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Esse é o nosso último, o quinto grupo. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Sete notinhas faz comigo. Da, vamos desde o primeiro. Vamos lá. Ta da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, esses são os cinco grupos, nós vamos repetir novamente. Ok? Por enquanto a gente não se preocupa ainda com fonema, com letra, com o ritmo certinho, com a agilidade. Por enquanto não. O importante é que você decore essa sequência e nós vamos fazer mais uma vez. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta de novo. Ta ta ta ta ta ta repete. Ta ta ta ta ta ta ta ok Vamos ouvir mais uma vez como é que a Jasmine fez isso, mas as notas são essas, 25 notas que nós aprendemos agora. Vamos lá. Legal, né? Vai dar tudo certo, tem certeza. Então, vamos lá. Agora, já que nós fizemos... O nosso melisma, já temos a sequência completa dessas 25 notas, já sabemos que ela foi dividida em cinco grupos. Se você aí tá com dúvida ainda, vamos voltar de novo, volta de novo. Faz novamente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grupo, para que isso fique automático em você. Tá? Tem que ficar automático em você isso. Agora a gente vai sair do tá ta, ta, ta, ta, do estacato e a gente vai fazer a sequência ligadinha, tá? Tá vendo? Já tá ficando com carinha de melisma. Então vamos lá, novamente com a sequência completa. Tá ligadinha? Vamos fazer mais uma vez com a vogal A. Cinco grupos. As notas estão certinhas. Agora, vamos desafiar mais um pouquinho você. Vou te desafiar mais um pouquinho. Vamos colocar o to find. Eu vou mostrar para você uma vez. Como você já ouviu e pode ouvir quantas vezes quiser a Jasmine pra você entender aonde a frase se encaixa nesse merisma, mas eu vou fazer aqui mais lentinho. Então seria: To Find. find. Termina aí. Tá? Então na verdade é: To Find. Que seria o I né, do Find. To Find. Ok, encaixamos a frase, vou fazer agora sem mostrar a contagem. Vamos começar a deixar isso mais intuitivo em você. To find, find. Tá? Esse é o melisma, ainda numa velocidade... Não muito rápida, a Jasmine ali quebrou tudo, mas não tem problema. Eu acho que você não deve se preocupar agora com velocidade, já que esse, já que esse produto foi pensado para que você tivesse aí a condição de estudar e de praticar, faça sempre, faça todos os dias, até que isso fique muito, muito, mas muito automático dentro de você e que você faça como a Jasmine fez. Então, nós vamos fazer novamente aqui. To find. Aí, o que está que acontecendo? Eu já estou colocando agora a interpretação. Então, tem nuances, tem dinâmica nesse melisma também. O melisma não é só fazer todas as notinhas certinhas, com a divisão certa, colocar os grupinhos unidos, tudo bonitinho. Não, é preciso unir a sua agilidade com a sua dinâmica, com a sua interpretação. Então se você tá nessa frase em que ela quer encontrar alguma coisa, né? Então esse é o sentido dessa frase. To find. Tá? Esse é o melisma completo. Então, agora a gente vai fazer ele com a interpretação, e você eu vou te dar uns toquezinhos aonde é que isso acontece, onde tem essas nuances. Então, no primeiro to find. I find. vou fazer com as mãos, assim você entende. Então, to find. interpretação correta dele, a dinâmica correta. Que fica um pouquinho mais rápido. To find. Tá? E, claro, vamos colocar a área aqui. Se você... É, já viu o meu curso, não sei se você conhece o curso Além da Voz. Você vai ver que ali a gente trabalha tudo. É um curso completo, onde tem respiração, vibrato, agilidade. Tudo isso ajuda na hora do melisma. Quando você tem que executar, por exemplo, um melisma como a Jasmine fez, com 25 notas, você tem que pegar ar antes, porque ele vai direto. Então, preparou? To find... Vai sair numa boa. Tem que preparar, tem que estar tá realmente com a sua respiração diafragmática bonitinha. Então, assim, não é só fazer o melisma, né? O, na verdade, quando eu falo do curso, é porque às vezes a pessoa quer realmente explorar tudo isso e fazer uma coisa bem feita. Então, se é para fazer bem feito, vamos estudar tudo, vamos estudar direito, né? Vale a pena. Então, mais uma vez, para relembrar... Eu vou colocar a Jasmine para você ver que a gente tem todas essas notinhas, que isso foi realmente feito da forma correta, foi destrinchado e é claro que você vai adquirindo agilidade, você vai com a prática conseguindo chegar nessa mesma velocidade e fazer o um melisma igualzinho a Jasmine, que nós vamos escutar mais uma vez porque vale a pena conferir esse melisma. <risos> Prática, prática, prática E muita, muita, muita Determinação, dedicação E você vai chegar lá, tenho certeza que você vai Arrasar como a Jasmine, chegar lá e To